Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Edvânia, de Educação Física. Vou ensinar para vocês hoje um jogo chamado Yamatato. Ele é de origem do Zimbábue, no sul da África. Ele tem esse nome devido às construções antigas, é, chamadas de grande casa de pedra lá, tá? Como que o jogo funciona? Vocês precisam alinhar três peças suas é, em linha reta, tá? utilizando sequencialmente as casas. Na hora de colocar as peças, vocês vão colocar de forma alternada e aleatória. Claro que usando de estratégia, vai sobrar uma casa vazia no jogo para vocês iniciarem. Então eu vou começar a colocar as peças aqui, ok? Para vocês verificarem mais ou menos como funciona. Existem várias configurações para iniciar o jogo, tá? Depende da colocação das peças. Então, é, quem começou colocando começa também é, movimentando as peças, Ok. Uma das regras que você pode utilizar no jogo é saltar uma casa, né? Saltar uma peça sua ou do seu adversário, também utilizando a linha reta. Eu não posso sair daqui do canto e vir pra cá, sendo que nesta linha reta e nesta linha reta não tem nenhuma casa vazia, tá? É, Percebe-se aqui que a, a jogada foi uma jogada precipitada, certo? E inicialmente já houve a formação aqui do ponto, Ok. Vou iniciar novamente o jogo com uma outra configuração para vocês verem que vocês precisam movimentar as peças, tá? É, de forma a formar essa linha reta, né? Com as peças de vocês. Bom, iniciamos com as peças vermelhas. Aqui, houve a marcação novamente de, de um ponto, tá? Então, essa é a ideia do jogo. Vocês vão colocar as peças aleatoriamente é, e alternadamente uma vez de cada e tentando formar aí é, uma linha reta com as peças de vocês. Nestas posições do triângulo, tá? Ou utilizando as linhas do meio. Esse é o Tissouro Yamatato, jogo do Zimbábolo, ok? Um beijo pra vocês e até mais!